Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrd é E no vídeo de hoje nós vamos transformar as minhas unhas Já faz um tempo que eu não faço as minhas unhas Eu acho que eu passei aí bem o último mês sem fazer elas direito <risos> Que blogueiras de unhas são essas? E no vídeo de hoje eu quero transformar elas completamente. E para isso eu quero aquelas minhas unhas tradicionais de sempre aquelas bonitonas baby boomers que eu amo usar e amo fazer com vocês aqui no canal e hoje eu vou aproveitar para ensinar como fazer ela em unhas postiças aqui com vocês, né como vocês sabem, eu cortei as minhas unhas há vários meses atrás e desde então eu venho mantendo elas bem, bem curtas mesmo hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essas unhas que eu posso colocar e tirar no momento que eu quiser, sem ficar preso a um único tamanho e formato de unhas o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 quem me acompanha aqui no canal desde sempre sabe que eu gosto bastante de usar essa base da Impala, e eu vou fazer uma camadinha de base fortalecedora nas minhas unhas antes de colar as unhas postiças exatamente porque eu não quero que elas durem muito tempo, gente <risos> a gente sempre é instruído a tirar completamente qualquer esmalte qualquer tipo de oleosidade das unhas antes de colar as unhas postiças, né isso vem nas instruções de cola de unha postiça exatamente porque a cola não adere por bastante tempo, né, as unhas acabam caindo, mas isso é exatamente o que eu quero, porque eu quero usar essas unhas aqui no máximo por alguns dias, depois eu já quero tirar elas. Se você aí quiser que as suas unhas durem bastante tempo, siga as instruções que vem na embalagem da sua colinha, tá? Esse passo aqui eu tô fazendo só porque se aplica ao meu caso. Vou esperar pouquinho tempo pra isso aqui secar, o equivalente a uns 5 minutinhos no máximo, e já já eu volto. Bom, gente, voltei. A minha base fortalecedora já secou e, na verdade, eu já fiz uma mão, né? Eu já colei as unhas postiças em uma mão. As unhas postiças que eu uso, que às vezes vocês perguntam, é essa aqui que eu compro, gente. Professional Nail Tip, dessa marca Ellen Color. O nome é Professional Nail Tip, mas, na verdade, não é só uma tip, é uma unha postiça completamente mesmo, tá, gente? E eu já separo aqui os tamanhos que eu uso que eu uso tanto que não tem erro, gente juro pra vocês Quanto à cola, o meu truque, na verdade, é usar só duas bolinhas de cola. Sempre siga as instruções da sua cola de unhas postiças, tá, gente? Mas o meu truque é usar as duas bolinhas. Primeiro, eu venho aqui, olha, no verso, coloco uma bolinha sem encostar na ponta, tá, gente? Não deixe encostar de jeito nenhum nessa parte aqui da unha, porque é isso que, às vezes, faz com que a unha vaze e não fique com acabamento legal. E aí, a outra bolinha é direto na unha que eu coloco. Igualmente, eu não deixo encostar na base da unha, tá, gente? Ai, Jordan, mas como é que eu vou fazer pra colar a unha e segurar direitinho lá no começo? Pega a sua unha falsa, vira ela, encontra as duas bolinhas e quando chegar aqui, ó, faz esse movimento, pra você puxar a cola do meio para o começo da unha. E aí você só segura, e espera a sua unha dar aquela sacadinha inicial pra segurar. E eu venho fazendo o mesmo procedimento com absolutamente todas as outras unhas, tá, gente? Primeiro, uma bolinha na unha postiça. E depois, uma na minha unha mesmo. De todos os métodos de colar a unha, esse aqui é o que mais funciona pra mim e é o que eu mais gosto. A unha fica bem segura enquanto você tá usando ela. Cola de unha postiça geralmente seca bem rápido, né? Tanto que essa minha mão aqui que eu fiz antes de começar o vídeo, imediatamente já tava seca depois que eu comecei. Então eu vou esperar só um ou dois minutinhos. Enquanto isso, gente, eu já vou vir na minha lixa, tá? Tô usando essa lixa 100-180 da OPI. Só dando acabamento assim, olha, na parte super superior da unha, segurando retinha porque no caso a minha unha aqui é bailarina, então a parte de cima tem que ficar bem retinha. Vou fazendo isso enquanto eu espero a unha secar, antes a gente começar a fazer o baby boomer, que é o principal desse vídeo aqui Bom gente, unhas já lixadinhas com acabamento na parte superior, vamos começar a pintar um esmalte nude da minha preferência, vocês sabem que eu amo esse tom aqui, que é o emma que é um nude da Verona, porque ele é bem rosadinho e pra esse primeiro passo, vem pintando a sua unha normalmente eu não vou me aprofundar muito nesse esse primeiro passo aqui, porque é literalmente é só pintar a unha, e eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como pintar unhas postiças. Pra quem ainda não conferiu, depois que esse vídeo aqui acabar, basta clicar aí nos cards, né, gente? Que tem várias informações úteis, tanto pra quem usa unha postiça, quanto pra quem não. Mas se você usa unha postiça e tem dificuldade de pintar as unhas, corre lá, que aquele vídeo tem várias dicas maravilhosas. E bom, gente, fiz uma única camadinha, assim como vocês podem ver, uma camada do esmalte não ficou muito legal, né? acabamento que podia estar tá melhor. Por isso, eu vou esperar essa primeira camadinha do esmalte secar e vou fazer uma segunda camada, tá? É muito comum, quase todos os esmaltes pegam duas camadas. E depois, já vou fazer uma segunda camada, tá certo? Então, já volto. Música Bom, gente, com as duas camadas de esmalte já feitas e já secas, né? As unhas estão, assim, maravilhosas. Já dava até de usar, assim, mas eu quero mesmo aquela unha Baby Boomer tradicional que eu amo usar, que já é a minha cara, né? Pra gente conseguir esse efeito Baby Boomer, eu vou usar uma esponja. Eu sempre gosto de usar esponjas de lavar louça, né, gente? De literalmente qualquer uma. Pega aí no supermercado. E sempre que eu faço esses vídeos de Baby Boomer, que eu gosto de fazer aqui no canal, a gente pergunta, ah, o que, que eu faço com o resto da esponja? Guarda, gente! Você só usa a esponja pra fazer baby boomer uma vez, que depois disso a esponja estraga. Mas você não vai usar a esponja inteira, né, minha filha? Você só vai usar o equivalente a um pedacinho de unha. Então, inclusive, corte um pedaço. Tô até aqui com a faca. E olha, vem arrancando os pedacinhos que você for precisar. O resto vai pra minha gavetinha de unha. Quanto aos esmaltes, eu vou precisar de três. Vou usar exatamente o mesmo esmalte que eu usei pra fazer a base das unhas, né? O Ema, que é o nude. E eu vou usar dois esmaltes brancos. O primeiro que você for escolher precisa ser um esmalte branco leitoso. Aqui na minha coleção eu tenho vários. Dois exemplos deles são o leite de coco e também o batida de coco da Colorama. Mas pode ser o véu, pode ser literalmente qualquer esmalte branco que não tenha uma opacidade alta. Muita gente compra esmalte branco e fala, ah, esmalte branco é ruim de cobrir." mas é porque você tá comprando um esmalte leitoso se você comprasse um esmalte opaco branco, aí você teria um esmalte bom inclusive o esmalte branco opaco que eu vou usar, já vou dar o nome aqui também é o branco, gente, apenas branco da Impala, isso porque pra criar o degradê, você vai precisar da sua cor de base um branco fraquinho e um branco bem forte, e é exatamente nessa ordem que eu vou trabalhar essas cores, tá gente vou começar aqui com o branco opaco bem na pontinha da esponja porque ele é a nossa cor principal, vou pegar um dos meus esmaltes brancos leitosos. Vou usar a batida de coco da Colorama. Vou aplicando ele logo aqui abaixo. E por fim, eu volto no meu nude original, tá, gente? O mesmo que eu usei. Lembrando que você não precisa... Preencher a sua esponja na mesma extensão do tamanho da unha, tá? Você só quer um degradê pra pontinho da unha, você não quer o degradê na unha inteira. Fora que a própria movimentação também, na hora de aplicar, já vai dar uma mexida nesses esmaltes. Então não se preocupe em deixar, tipo, do tamanho da unha. Se vocês prestarem atenção, tá menorzinho aqui do que ela. E agora basta ir pressionando devagarinho... Na pontinha das suas unhas até você ver o degradê se formando. Lembrando que você pode ir e voltar quantas vezes você achar necessário. Eu gosto de já começar dando essas batidinhas assim de leve. E depois voltando intensificando elas ainda mais. Essa unha do polegar aqui vai ficar difícil de mostrar pra vocês. Nessa primeira camada vai ficar bem poroso, isso é completamente normal, tá, gente? Essas falhinhas a gente corrige na segunda camada do degradê e a porosidade a gente corrige com top coat lá no final. Mas eu já vou preparando aqui a minha esponjinha pra fazer na outra mão, porque eu não posso deixar essa esponjinha secar, senão acabou a brincadeira, acabou a graça, tá, gente? Novamente, seguindo aquela mesmíssima ordem, não muda absolutamente nada. Branco opaco, branco leitoso e nude. Olha só, gente, esse aqui é o resultado imediato da primeira camadinha do degradê, tá? A gente agora vai corrigir essas falhinhas nas unhas, refazendo esse degradê na ordem oposta. Por exemplo, nessa mão aqui eu comecei do polegar e terminei no dedo mínimo, vou começar o degradê no dedo mínimo e terminar no polegar. Então, mais uma vez, vamos recarregar a esponja. E ir preenchendo onde faltou. Corrigir todas as falhinhas no que se trata de cor, tá, gente? Não se preocupa com o nivelamento da unha e com porosidade. Já falei que isso a gente vai arrumar lá no final. Mas no que se trata de cor, de degradê conserte logo agora porque depois só tem a top coat pra gente nivelar e deixar tudo muito, muito lindo no final. E a partir daqui, ó você já pode esperar as suas unhas secarem completamente, tranquilamente vou repetir a segunda camada do degradê lembrando de seguir a ordem oposta nessa outra mão aqui, aí eu retorno quando eu tiver com esse processo finalizado. Eu já limpei os cantinhos das minhas unhas fora das câmeras mesmo, mas se você acabar fazendo alguma sujeira ou outra, vai lá naquele vídeo depois que você quer acabar, que a gente já tá quase no finalzinho vou deixar no final do vídeo como sugerido que lá eu dou dicas de como limpar os cantinhos das unhas e eu mostro exatamente como é que eu faço o procedimento pra deixar as minhas unhas com esse acabamento. Eu vou colocar essa finalização de top coat apenas em duas unhas, porque na verdade ela não é a finalizadora mesmo, mas eu vou botar um brilhinho aqui da Dylos que era glitter que me faltava, que esse aqui chama, apenas nessas duas unhas aqui pra fazer uma filha única, né, em cada mão só porque eu quero mesmo, que eu gosto desse detalhe inclusive esse glitter é super discretinho, gente, ele quase não aparece, e eu vou finalizar de fato usando o meu verniz extra brilho da Impala, que é esse roxinho aqui que vocês sabem que eu amo usar aqui no canal, né gente? Prestem atenção em como as minhas unhas vão ficar extremamente niveladas e muito, muito, muito lindas e, gente, o truque pra tirar a porosidade das unhas, que essa técnica acaba deixando por conta da esponjinha, é simplesmente finalizar com a top coat, gente. Percebam que a diferença é infinita, olha, sem nenhuma top coat, só com a top coat de glitter e com a top coat de verniz extra brilho. Então é só passar por toda a extensão da unha sem segredo nenhum. Olha só, gente, vou mostrar pra vocês também nessa outra câmera a diferença sem acabamento e com acabamento. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Porque eu acho muito óbvio, gente, principalmente quando a luz bate, o tanto que a com acabamento fica mais bonita. Vou fazer aqui a outra mão e aí, basicamente, a gente já vai ter finalizado. muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse tutorial de unhas Baby Boomer em unhas postiças, né? Uma super transformação de unhas bem curtinhas pra unhas extremamente longas. Eu espero muito que vocês tenham aprendido a fazer, né, gente? Comenta aí embaixo. Quem fizer aí em casa, posta e marca nos stories, que com certeza eu vou ver e vou repostar também. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O canal tá voltando com tudo, agora com vários vídeos de maquiagem, unhas, beleza. Então não deixe de se inscrever e conferir aí os vídeos que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que você vai amar. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais porque assim você me acompanha em 360 né, em todas as minhas redes. Eu sou arroba Sempre tem posts de fotos, videozinhos, tutoriais de maquiagem, tem stories, muitos tiktoks, então confere lá. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e